Oi gente, bem-vindos ao canal Malu Visita. A receita de hoje é super simples, eu vou fazer um na manteiga de ervas o alcatra é um corte maravilhoso para quem gosta de carne vai muito bem no churrasco e vai muito bem também aqui na nossa cozinha no dia a dia muito simples eu tenho aqui um pedaço fabuloso de alcatra eu vou mostrar para vocês como é que faz eu vou fazer ele na manteiga no azeite com algumas ervas claro no ponto do chefe aquele ponto bem gostosinho bem rosadinho vamos lá uma frigideira. A gente coloca manteiga sem sal. Por que do sem sal? Porque o sal queima. E a gente coloca um pouquinho de azeite. Tô usando aqui o mesmo azeite da Reserva Especial Extra Virgem que eu usei no pesto. A gente coloca azeite que é para manteiga não queimar. Um pouquinho de alho que a gente só vai dar uma batidinha nele pra para soltar o gostinho o cheirinho e vai desse jeito mesmo, aqui desse jeito ele vai para a frigideira. Aqui eu tenho um panhado de ervas aqui que eu peguei do meu jardim, e eu dei... hoje eu escolhi a sálvia. Agora eu venho com o meu pedaço maravilhoso de alcatra e vou selar de todos os lados. O segredo dessa carne é você dar o ponto jogando o azeite e a manteiga, ó, com as ervas, né, cheirosíssimos. Você vai jogando assim até dar o ponto que você gosta na carne. Gente, um dos segredos da carne é você deixar ela descansar, que os sucos, eles vão estar todos ali oriçados. Lá dentro você deixa ela descansar e aí a gente corta. De sal para finalizar.